Olá você aí, conectado aí, é, vamos falar um pouco sobre análise, análise, balanço e finanças. É, para você ter uma análise do seu, sua, seu financiamento, você tem que fazer um balanço da sua empresa, para ver o que está faltando, o que foi gasto e o que foi vendido, analisar tudo, os mínimos detalhes e para você também alavancar e ter seu milhão de dólar você começa logo a partir de um dólar você tem a noção do valor de um dólar às vezes o dólar cai às vezes o dólar sobe mas você pode a partir daqui alavancar seus milhões é, se você quer saber mais alguma coisa é conectado com a asia pedro Moraes e em breve está fazendo um vídeo para fazer você alavancar cada vez mais. Aguarde aí! Abraço!